Olá aluno, olá aluna. Hoje vamos conversar sobre a implementação da estratégia e a avaliação, o controle, pelo menos o planejamento de tudo isso. Vamos começar? Nós aprendemos que o processo de planejamento estratégico, ele é separado em macro etapas, né? Em algumas etapas que a gente tem que percorrer durante esse processo. Nós aprendemos que durante o curso, que nós temos que definir a missão a visão, os valores, é a primeira etapa do planejamento estratégico. Depois nós definimos os objetivos, né? estabelecemos os objetivos, as metas. Depois nós fazemos a análise do ambiente e, então, escolhemos a estratégia. Nós aprendemos, no módulo anterior, que temos ferramentas que nos auxiliam nessa análise de ambiente e na escolha da estratégia. Hoje, nós vamos analisar a implementação e a avaliação. Na verdade, o planejamento, planejar essa implementação, então, como eu planejo a implementação e como eu planejo esse controle, essa avaliação. Como eu defino métricas né, que serão alcançadas, os indicadores, como que eu desenvolvo a minha estratégia. Então, nós, nós podemos perceber que o planejamento estratégico ele se desmembra, em planos de ação, certo? E o plano de ação é como eu vou colocar a minha estratégia em prática. Então, assim, eu tenho a estratégia que eu escolhi, ela é o como eu quero, quero atingir meu objetivo, e o plano de, de ação vai ser o detalhamento, o como eu vou executar aquela estratégia. Então, ele vai ser um pouco mais detalhado do que o próprio planejamento inteiro em si. Ele vai ser mais, ele vai me dar o um caminho, eu vou começar a desenhar o um caminho, tá? E para isso, existe uma ferramenta chamada 5W2H. Nós estudamos no módulo anterior sobre ferramentas, e as ferramentas do módulo anterior eram sobre análise e como escolher a estratégia. Então, eram ferramentas que me auxiliavam na análise e na escolha dessa estratégia. Essa ferramenta que eu estou apresentando aqui agora, ela é uma ferramenta que nos ajuda a desenvolver o plano de ação. É uma ferramenta simples, né, muito utilizada na administração. Ela, ela consiste da gente responder sete perguntas. Por isso, cinco perguntas W, né, que, só, que é do inglês, e duas perguntas H. Então, ela, você vai respondendo essa pergunta e vai começando a traçar, vai desenhando o seu plano de ação. A pergunta, o primeiro W, é o what O que será feito? Então, eu pego a estratégia e o que, é que eu vou fazer com ela? O que será feito? Eu vou dividir em etapas. Então, eu posso dividir um processo estratégico em várias etapas. Né? Então, o que deve ser feito em cada uma dessas etapas? Isso fica mais claro, mais fácil de alcançar aquele objetivo, né? Depois, eu vou perguntar o porquê. Why? Por quê? Justificando o porquê da ação de cada etapa. Isso é muito importante porque você consegue engajar o pessoal, a engajar a equipe nessa, nesse plano, nessa estratégia. Você consegue é, fazer com que a, a equipe seja, esteja mais proativa, porque a pessoa quando entende é, quando ela entende o porquê que ela está executando determinada função ela se, se torna mais motivada ela consegue entender o objetivo final entendeu depois nós temos a pergunta Q né por quem será feito você vai atribuir nessa etapa as responsabilidades a responsabilidade por setor ah vai ser o departamento X o departamento Y o departamento Pode ser por pessoas também, o chefe do departamento. Mais detalhado que isso, geralmente, geralmente é, o, plan, é o, o plano tático, né? Geralmente, o plano estratégico, ele vai ser um pouco mais global. Então, eu vou atribuir determinada função aos demais departamentos. E eles podem detalhar muito mais essa função, atribuindo para cada funcionário. Depois, nós teremos o WHERE, onde será feito, que é o local que em algumas empresas talvez não façam muito sentido, mas empresas maiores podem fazer mais sentido, né? Determinado local geográfico de onde vai ser executado determinada tarefa, né? Para o cumprimento dessa estratégia. Depois nós temos o em quando será feito? Nesse momento, você atribui um, um cronograma. Então, vai ter um cronograma do planejamento. Então, todo o cronograma da execução, né? Com, quando será feito? Em que momento? Então, nessa parte do plano de ação, você vai estabelecer um cronograma. How? Como será feito o método? Aqui, você coloca o um método de como quer, quer ser executado, pode ter até uma cartilha informando, tem empresas que têm toda uma cartilha, todo um, um, um passo a passo do método, né? Mais minucioso que isso também pode ser o planejamento tático, o nível tático que, que desenhe esse esse método e depois nós temos o um Home lunch, né que é quanto custa para fazer lembra que eu falei do orçamento na aula anterior então o orçamento ele está interligado ao plano de ação vai ser nesse momento que nós temos o orçamento aqui quanto vai custar se vai custar se não vai custar se vai vai ter retorno também quanto, qual é a métrica então aqui a gente tem um plano de ação e a gente vai a gente desenvolve um plano de ação, já com todas as etapas, e aí a gente estimula, a gente coloca, a gente simula, na verdade, a gente coloca para cada etapa, métricas, indicadores, que facilita a minha, o meu controle, a minha avaliação. Esse plano, ele pode ser por uma planilha, por exemplo, pode ser desenhada uma planilha, ou pode ser uma sequência de documentos, para a gente poder executar o plano da estratégia escolhida. Ele, tem, ele não precisa ser muito complexo, né, ele pode ser mais simples. É importante que a gente dê transparência para que as pessoas entendam, né, para que todo mundo esteja envolvido na execução desse, dessa, dessa estratégia. Então, eu determino alguns indicadores para quê? Para eu poder conseguir avaliar. É nesse momento em que eu vou ter o planejamento do controle também do meu planejamento estratégico. Então, eu tenho que estabelecer algumas métricas, alguns indicadores. Esses indicadores, eles vão possibilitar esse controle de modo mais assertivo. Então, esses indicadores, eles devem ser simples, eles não precisam ser muito complexos, eles devem ser de fácil entendimento para as pessoas, tá? Eles podem ser quantitativo ou qualitativo, tá? Dependendo do seu plano, dependendo da sua estratégia, dependendo do seu modo de gestão, e, e temos que ajustar a métrica para os pontos fundamentais a serem medidos. Então, assim, eu não tenho que medir qualquer coisa, eu tenho que ver, verificar qual que são os pontos, quais são os pontos fundamentais para eu poder definir métricas para cada ponto desse, de cada ponto fundamental. Por exemplo, a quantidade de produção, a quantidade de desenvolvimento, né, o período de desenvolvimento, temos vários tipos de indicadores. Os indicadores, eles como eu falei, temos vários tipos de indicadores, os mais comuns é o que eu vou apresentar aqui, o que pode ser metido através desses indicadores. Então, principalmente, eles medem eficiência. E o que é o conceito de eficiência? O conceito de eficiência está em custo, né? em fazer menos com mais. Então, ele vai medir recursos, ele vai medir o custo, geralmente. Quanto que eu gasto para poder executar uma determinada função? Então eu estou é, gastando é, a mais. Então eficiência ser eficiente é gastar menos, né? É gastar o suficiente para poder execu executar uma tarefa. Então esse tipo de esse tipo de indicador ele vai nos mostrar isso, né? Se eu estou sendo eficiente em determinadas tarefas. Isso é muito utilizado em liderança em custo por exemplo, se escolha uma estratégia de liderança em custo, é, é muito importante que eu seja eficiente nas minhas funções, né, que eu não desperdice. Depois, nós temos um indicador que mede a eficácia, a eficácia já é o atingimento de determinadas metas, o atingimento de determinados objetivos, então, esse indicador, ele me mostra o quanto eu estou atingindo, ou não, determinadas metas. Nós temos um indicador que mede a capacidade, né, a capacidade, de repente de logística, capacidade de, de desenvolvimento, a capacidade de produção, a capacidade que eu tenho na minha indústria ou no, no, na minha empresa. Nós temos um indicador que mede a produtividade, também o quanto está sendo produtivo em determinado, em cada etapa. Nós temos um indicador que mede a qualidade, um indicador que pode medir a qualidade, a qualidade do produto, por exemplo, a qualidade da matéria-prima muito utilizado se eu escolher uma estratégia de desenvolvimento de produto, uma estratégia em que meu produto tenha que se destacar perante os demais, perante o produto do meu concorrente. Então, é muito utilizado para quem escolhe essa estratégia, indicadores de qualidade e indicadores de lucratividade. No De lucratividade, o quanto determinado, é, determinada estratégia está sendo lucrativa, quanto que eu estou tendo de retorno daquela estratégia que eu escolhi. Então, são os indicadores mais comuns no âmbito de controle. Mas nós podemos ter inúmeros outros indicadores também, né? O interessante é que eles sejam, que eles expressem, é, que eles meçam aquilo que eu preciso desenvolver, tá? Eu não, eu não posso ter indicadores também a mais, que vai só me atrapalhar, ou indicadores de menos. Então, eu tenho que sempre tentar alinhar nesse contexto o que eu preciso desenvolver de, daquela estratégia. Então, eu tenho que estar bem alinhado para poder fazer essa avaliação. São os indicadores que vão me dar a possibilidade de avaliar se eu estou no caminho correto, ou se eu tenho que rever meu plano, ou se eu tenho que rever ou alterar uma estratégia. Tá? Então, serão os indicadores de modo mais simples, de modo mais objetivo, que vão, que vão me dar essa informação. E os indicadores, eles podem ser primários, ou secundários né os indicadores primários são aqueles indicadores que informam se eu tô atingindo o meu objetivo estratégico ou não então se a estratégia adotada ela atingiu o resultado esperado ou não e os indicadores secundários eles vão mensurar os resultados de cada setor então como que eu posso observar cada setor da minha empresa é em relação aos demais, né, as demais áreas. Então, como que eu posso melhorar em cada setor, até pela importância de um setor ou outro, em relação à estratégia que eu escolhi, tá ok? Na próxima aula, nós vamos aprender sobre também o Balance Scorecard, que é uma ferramenta também utilizada para a elaboração do plano de ação e também para o controle desse plano de ação. É uma ferramenta muito utilizada, que será abordada na próxima aula, e por enquanto, nós ficamos por aqui, espero que vocês é, estejam gostando do curso, que estudem, que leiam o material solicitado, e um grande abraço.